Passei pelo técnico, depois, muito novo, entrei na administração pública, fui funcionário público durante 20 anos. Ao longo desses 20 anos, portanto, comecei ali na década de 90, ali próximo de, Aliás, fiz parte da, da task force, da avaliação do, do bug do milénio. Aquele bug que pensávamos que todos os sistemas iam parar em 2000, de 99 para 2000, então, o governo criou uma task force, dávamos prevenção, etc, e depois não aconteceu nada, na né? estamos todos. E isto já foi há 21, 22 anos. Portanto, já, já há muito tempo. Fiz a minha carreira toda na administração pública, até 2019. Em 2019, decidi criar uma, uma empresa, uma empresa de cibersegurança e tem sido esse, esse percurso até agora. Entretanto, fiz um mestrado também em cibersegurança uh, no técnico uh, e, neste momento, estou a fazer um doutoramento na Nova IMS nesta área também, um, na área de uh, cibersegurança, mais do ponto de vista comportamental, um, do que é que do que é que leva às pessoas, quais são as emoções que as pessoas têm quando caem num ataque e determinar se podemos ou não uh, ajudar as pessoas a, a ficarem mais preparadas para, para, para, no fundo, para reagir e para conseguirem identificar e evitar, evitar ataques. Porque, no fundo, a cibersegurança é um negócio de pessoas, não, é? não é um negócio de máquinas. Se fosse tudo máquinas era fácil. Agora, a, a cibersegurança não é, não é tecnológica. Eu, eu costumo dizer isto. A cibersegurança é, é, acima de tudo, cultural. Portanto, tu podes ter a melhor tecnologia de defesa, um, podes ter as melhores máquinas. Se tu não estiveres preparado, se não estiveres educado, nada te vai adiantar. Eu acho, eu... eu nas, costumo dar muitas formações, a nível de escolas, de pais, etc., nesse, nesse sentido da consciencialização. Eu uh, dou-lhes um exemplo muito simples. É, é muito fácil quem tem um filho dizer, olha, uh, tu quando fores atravessar na rua, uh, tens de passar na passadeira. Okay. Um, e o que é que vai acontecer? Bom, se o miúdo passar na passadeira, um, possivelmente ele não vai ser atropelado. Mas poderá ser atropelado. Não há, ninguém garante 100%. Okay? A cibersegurança é igual. Uh, ou seja, nós temos que ter consciência que uh, não existe 100% de segurança no, neste mundo que nos liga a todos, que nós chamamos de ciberespaço. É um bocadinho um palavrão, mas é isto que, no, que, que nos liga a, a ti, a mim, às máquinas, a um tipo qualquer que está nos Estados Unidos ou outro que está no Brasil outro que está na Austrália, estamos todos ligados não é? neste, neste espaço que não, é, não tem fronteiras, não tem limites, e que nós não, não vemos, é um bocadinho até um espaço esotérico, não, é? não conseguimos medir, mas afeta as nossas vidas, e nós não, não podemos garantir a ninguém que hum, não vai ser atacado com sucesso, isso não existe, portanto existe sempre o que é que nós chamamos o risco, e o risco tem que ser reduzido. Hum, tal como o pai diz ao filho, olha, tens que passar na passadeira, porque senão, não quer dizer que não vai ser atropelado, o que vai acontecer é que se tu passares fora da passadeira existe uma maior probabilidade de seres uh, atropelado. Também tem que haver uma educação relativamente a todos os perigos que estão na internet e como usamos os nossos telemóveis, como usamos as nossas aplicações, etc. ou seja Hoje em dia uh, é muito fácil eu ir a uma loja qualquer e comprar uma câmera de videovigilância para filmar o meu gato que está em casa, eu quando estou a trabalhar quero ver se está tudo bem com o, com o Tareco, não é? Um, mas depois eu não sei que aquilo vem com uma password por defeito, que eu tenho que proteger, então enquanto eu estou satisfeito a ver o Tareco, está toda a gente no mundo a ver o Tareco também. O problema não é verem o Tareco, o problema é depois verem quando eu estou em casa também me veem a mim, vem toda a minha família, etc. E quando eu compro esse equipamento, um, a maior parte das pessoas não sabe que tem que fazer esta proteção, quem vende também não não indica, e, e começamos aqui a entrar num ciclo uh, complicado que é potenciado pelo desconhecimento. Ou seja, hoje em dia fala-se muito, houve uma, uma, muita polémica, de, acho que era daquela disciplina de cidadania, acho que nas escolas, secundárias, etc. Pronto. Uh, e nós olhamos para essas temáticas, ok, uh, pode ser, pode não ser importante, consoante o lado que estamos relativamente a essa disciplina, mas era muito importante termos uma disciplina de uh, cibersegurança. Uh, porque os miúdos, um miúdo hoje em dia tem um telemóvel que, não sei, 10, 11, 12 anos, já tem um dispositivo que liga ao mundo e já está a falar com o Justin Bieber, não é? Quando vamos a ver, é um caminhonista de 70 anos, que mora nas calhas da Rainha e que tem uma fotografia do, do Justin Bieber um, na, na, no perfil, no Instagram, no TikTok. No Facebook não, porque o Facebook hoje em dia é para velhos, não é? Mas, um, mas é, é perigoso e depois os pais não sabem, uh, não têm a capacidade, não é? Porque também não lhes foi ensinado uh, como é que podem transmitir isto aos filhos. Portanto, o papel tem que ser das escolas e aí estamos muito a quem um, não está a ser feito esse, esse trabalho um, e, torna, e, é, e é complicado nós nós fizemos nós sabes é que fizemos uma várias uma uma sessão de de numa escola um, da Santa Casa da Misericórdia em a semana passada um, em que fizemos várias demonstrações ao vivo aos miúdos e os miúdos ficaram a ver como é que nós comprometíamos um telemóvel, como é que acedíamos a informação que eles pensavam que estavam protegida, etc. Uh, ensinámos como é que eles protegiam a sua conta do TikTok com duplo fator de autenticação, isso tudo. E os miúdos aprenderam, e, e muito bem. Mas o mais engraçado é que nenhum deles sabia fazer isto. Nenhum, ninguém tinha chegado ao pé deles e eles tinham dito isto. Ninguém tinha chegado ao pé deles e tinha dito, olha, Tu, na tua conta do Whatsapp, tens que pôr a tua fotografia de perfil visível só para os teus, teus contactos, ou o teu estado online visível só para os teus contactos, um, e ninguém lhes tinha dito isso, e, e nós temos que arranjar uma forma de, uma estratégia de, de conseguir passar este conhecimento, porque senão vamos ter cada vez uh, gerações com uh, falta de conhecimento nesta área e consequentemente mais vulneráveis a ataques. É. Se nos estão a escutar, vamos lá ver, um, para nos escutarem um, tem que haver uma razão para fazerem isso, ok? Uh, escutar toda a gente uh, uh, seria, no mínimo, estranho, ok? O um, conseguir ativar uma câmera de um portátil, um telemóvel, um, uma câmera de, de, de vídeo ou um, um microfone, etc., um, só é conseguida em, em alguns cenários das duas uma ou equipamento já vem de fábrica com uh, essa essa essa porta que nós tecnicamente chamamos uma backdoor ok e então o equipamento está preparado para passar uh, esses dados para, para para alguém que criou essa backdoor ou tem acesso a essa backdoor ou porque existe uma determinada vulnerabilidade no equipamento ok Uh, portanto, serão esses esses dois cenários. Agora, o que pode acontecer é que quando nós usamos um equipamento mais antigo, por exemplo, um telemóvel um, que tem 4 cinco 5 anos e que já não recebe atualizações, evidentemente estamos mais vulneráveis a que isso aconteça. Agora, o ser fácil ou não, por norma, não é fácil. Okay? Por norma, não é fácil, exige determinados conhecimentos e existe -se sempre o apoio ou não backdoor ou numa vulnerabilidade. Agora, nós também temos de ter consciência de uma coisa, que é se nós temos, por exemplo, uma máquina de lavar a louça, que nós falamos para a máquina dizemos Ei, máquina de lavar a louça, lava lava as lãs. Não é? E ela começa... Bum, bum, bum". Agora, a máquina, uh, pa, mete este ciclo e ela... A máquina de lavar a louça não está a ouvir naquele momento, quando nós começamos a falar, está a ouvir sempre. Não é? E a ouvir sempre, pode ser que neste percurso, até aos servidores do fabricante, etc., haja algo no meio que consiga também ouvir. Portanto, é a tal questão da passadeira, ok? Uh, existe sempre a possibilidade. Conselhos uh, para reduzir essa, essa probabilidade, possibilidade não, probabilidade, um, ter os equipamentos sempre atualizados, claro, e um, não ter coisas que, não, que pareçam ser muito interessantes, mas por vezes não fazem sentido, não é? Porque é que eu tenho uma, uma, uma câmera uh, na minha televisão na sala, não é? apontada para o meu sofá. É, é para quê? Para fazer umas videoconferências? Ok, tudo bem, para ver a família, ok, tudo bem. Então, quando eu não as a usar, vou tapá-la com uma fita. Okay. Se calhar são mais as vezes que eu uh, não uso do que, do que uso. Portanto, se eu puser lá uma fita e só destapar quando quiser usar, não me vai... Um, trazer muito, muito, muito incómodo, ou seja, temos que jogar com esta probabilidade, que as coisas são possíveis, são, okay. tudo, na, na cibersegurança existe uma regra que é, uh, se eu tiver recu recursos ilimitados e tempo ilimitado, eu vou conseguir comprometer um sistema, pronto, depois, com base nisso, depende qual é o, o valor da, da informação, não é? Uh, se me quiserem filmar a mim, quer dizer, eu sou um gordo de meia-idade, que, que, que interesse é que eu tenho, não é? não é? Já não vou fazer carreira como influencer, portanto, uh, não, tem, não, tem, não tem grande, grande importância, mas, mas certamente há pessoas que têm informação muito valiosa, não é? Um, e, e que dessa forma pode, pode ser comprometida se eles usarem determinado equipamento que tem, uh, lá está, a vulnerabilidade, ou a a porta de entrada um, para, o, para o equipamento. Nós, em 2022, estamos numa fase interessante. Uh, estamos numa fase interessante porque um, as marcas, como tu disseste, as grandes marcas, a Google, a Apple, um, neste momento uh, estão-se a preocupar a sério com a privacidade dos seus utilizadores. Okay? Um, se tu tiveres um, um iPhone, ele já te pergunta se queres que, por exemplo, que determinada aplicação uh, consiga rastrear ou não. Isso já é um avanço brutal. Portanto, eu, eu acredito, um, ou seja, nós não vamos, não há nada que impeça, e não deve haver nada que impeça essa tecnologia de avançar, claro, a pesquisa por voz. No entanto, eu acredito que os fabricantes estão cada vez mais a proteger um, os dados. ok? E o que os fabricantes vão fazer é, vão começar a, Uh, informar os seus uh, utilizadores de que, olha, tu para fazer isto tens que mudar a autorização para isto e pode acontecer isto. Claro que a maior parte dos utilizadores vai dizer que sim na mesma, não é? Mas aí já é, há um consentimento, uh, é diferente, um, e, e estamos, a, estamos a avançar para aí. Um, a legislação é sempre complicada, porque a legislação é um ato moroso, não é? É algo que tem que ser muito bem feito, demora tempo. E a tecnologia não. A tecnologia é algo que em seis meses põe-nos em, em sítios que nunca, nós nunca esperávamos estar. não é? E, e há aqui um delay muito grande entre, entre a, a, a tecnologia e a legislação. Portanto, o mercado, o, o mercado passa um bocado por esta autorregulação em que os fabricantes já estão a começar a ficar mais conscientes até porque os próprios clientes, estão a procurar hum, esse conceito que estava um bocado perdido até agora, que é o da privacidade. Não é? não. Estávamos a falar há um bocado um pouco da década de 90. Da década de 90, quando eu chegava ao meu bairro no táxi, é? após uma grande noitada, eu tinha a senhora da frente, não é? a dona Josefina, atrás do cortinado, a hora a que horas fosse, hum, a ver ali como é, com quem é que eu chegava, como é que chegava, etc., depois, no dia seguinte, quando eu acordava e ia ao café do bar já toda a gente sabia o que se tinha passado né, naquela noite. E isso irritava-me tremendamente. Porque eu até dizia, bom, ninguém tem nada a ver com isto, é a minha vida. Porque eu dava direito à minha privacidade. Hoje em dia, as pessoas ficam irritadas se quando elas chegam de madrugada, já não chegam de táxi, chegam de Uber, né? quando chegam de madrugada, hum, tiram as fotografias, Uh, põem os tweets, etc, colocam na, nas redes sociais, ficam irritadas se ninguém comenta, se ninguém quer saber. Não é? uh, ou seja, as coisas viraram muito e perdeu-se, uh, nos últimos anos perdeu-se este sentido de privacidade. Okay? Levamos muito com... eu não tenho nada a esconder. Bom, o facto é que ninguém tem nada a esconder porque somos todos boas pessoas. Mas um, temos que zelar pelos nossos dados e pelos dados da nossa família. E agora está a haver novamente uma, uma, uma reviravolta neste conceito, que as pessoas, ok, estamos no espaço digital, mas é importante eu ter a minha privacidade. E estão a pedir isso aos fabricantes. E os fabricantes estão, estão a reagir. Portanto, ainda vai demorar um pouco, mas, mas esse é o caminho. Ou seja, há de haver sempre um tracking, mas um tracking com sentido. Porque se também não haver tracking, há uma indústria toda de publicidade que cai, não é? Que deixa de fazer sentido. Que houve muita gente a fazer dinheiro e continua a fazer dinheiro com... O perfil do Facebook, o, o, o perfil de, de, do Instagram, do TikTok, de, de outras redes sociais. Hum, e, e haverá sempre essa, essa necessidade. Até porque hum, quando nós usamos uma rede social, nós não estamos a pagar nada, né? nós não é? Eu, pelo menos, não pago por nenhuma rede social. Há sistemas de correio eletrónico muito bons hum, que eu não pago. E eles geram milhões. Então, se eu não pago. Eles geram milhões. Como é que isto funciona? Porque o produto somos nós, são os nossos dados. Um, e pode ser legítimo vender os nossos dados. Agora temos é que estar informados, né? E temos de dar o nosso consentimento. Passa tudo por aí. Nós não estamos a entrar num novo ciclo. Nós já estamos neste ciclo há alguns anos. O que tem acontecido é um, em Portugal existia uma regra até há um pouco tempo que era: ok, a empresa foi atacada. Um, então, o que é que vamos fazer? Vamos negar até à última, não vamos dizer que a empresa foi atacada, ok? Isto até era há pouco tempo. Agora, já há algumas empresas a admitir publicamente que foram atacadas. Ainda não admitem que chegaram aos dados. Se tu se vires, a maioria das empresas que, diz, que assume que houve um ciberataque, no comunicado diz logo, mas os atacantes não conseguiram chegar aos nossos dados, ou dos nossos clientes. Isso é quase regra. Portanto, desfecho um pouco o tabu de dizer que fomos atacados. Uh, e agora estamos na parte do, do, dos dados, que eu penso que também, mais para a frente, vai cair esse tabu também e as empresas vão começar a ser totalmente transparentes um, no que aconteceu. Até porque, porque é assim: uh, é inevitável que, uh, não, não diria inevitável, uh, vai acontecer mais tarde ou mais cedo uma organização ser, ser atacada. Ok? O que, é que, o que é que faz diferença depois da organização? É o modelo de comunicação que tem com os seus clientes. Ninguém, se uma pessoa é atropelada, não é? ninguém vai dizer que a culpa é tua porque já, já está internalizado ou seja, pronto, a pessoa foi atropelada, acontece, okay? os ciberataques vão ser, é um, pouco, é um pouco isto, acontecem, ninguém consegue garantir segurança 100%, isso é impossível. Quem disser isso ou, ou está a tentar vender ou não sabe o que é que está a dizer. Segurança a 100% não, não existe. Dessa forma, é muito importante que as organizações tenham um modelo de comunicação totalmente transparente e honesto com os seus clientes e fornecedores. Okay. Um, porque aí até, se as empresas partilharem, olha, aconteceu isto, fomos atacados desta forma, entraram por aqui fizemos estas diligências, vai ajudar outras empresas. A, a, quando estiverem na mesma situação, a reagirem mais rapidamente. Portanto, a cibersegurança a, não pode não pode ser alguma caixa preta fechada, a, cada organização fecha, a, não comunica com as outras, tem que ser totalmente transparente. As coisas acontecem. Temos que comunicar e só assim é que a, a comunidade vai crescer. Porque existe um, um documento muito interessante, que é o Relatório Anual de Segurança Interna. É publicado todos os anos, por volta de março, abril, um, fala das várias tipificações, fala do crime em Portugal, várias tipificações e fala também do cibercrime. Uh, e fala-se muito de que uh, em tempos de pandemia houve um crescimento brutal do, dos casos, um, houve um crescimento brutal do cibercrime. Mas se nós olhamos nesse relatório, eu, eu de cabeça não sei, mas penso que é 40 e tal por cento ou, ou por aí. De 2019 para 2020 houve um aumento de 40 e tal por cento dos cibercrimes. E não estávamos em pandemia. 2019. Okay. portanto, o relatório que saiu em 2020, um, ou seja, e, e quando nós olhamos para o gráfico vemos que é uma curva, um, uma curva muito, muito acentuada. Resumindo, o, os ataques sempre aconteceram em Portugal, um, sempre houve ciberataques, um, agora começa-se a falar um pouco mais nesta, nesta temática, mas ainda estamos um pouco longe no modelo de comunicação eficiente, e, e mais uma vez aí não é tecnologia, é quase relações públicas, não é? é as empresas dizerem muito honestamente aconteceu isto, estamos a fazer isto, e, e as pessoas entendem, as pessoas vão entender, porque é, é algo que é inevitável. Uh, salvo uh, uh, uh, ciberataques muito direcionados para determinada organização, um, os ciberataques são, em norma, mais genéricos. Okay? Um, os ataques de ransomware, por exemplo, em que o atacante uh, cifra a informação de determinada organização e pede dinheiro para dar a chave para a organização ter de volta a sua informação, um, o atacante não escolhe a organização. O atacante quer fazer dinheiro Portanto, ele vai quê? Vai procurar as vítimas mais vulneráveis, indiferentemente sejam bancos, sejam uh, imprensa, uh, sejam seguros, seja o que for. A ele, ele, ele não lhe interessa. O que lhe interessa é encontrar um sistema que seja vulnerável, comprometer essa informação e receber dinheiro. Portanto, um, os ataques direcionados um, poderão ser... Uh, e nós, muitas vezes, não... não nós, sociedade, muitas vezes, vemos os ciberataques muito de fora para dentro. Mas o facto é que muitos ataques têm origem interna. E aí as motivações são completamente diferentes. Porque aí pode ser um colaborador descontente, pode ser alguém que foi aliciado por um concorrente para fazer esse ataque, etc. Uh, portanto, mais uma vez nós temos que ver as origens dos ataques, são internas, são externas, um, e ver o tipo de dano. Uh, uh, e aí sim podemos uh, definir uh, se foi algo direcionado ou não. ou não A maioria dos ataques não são direcionados. Okay? Uh, isto numa ótica de ciberataques puros e duros. Se vamos a falar de uma ciberguerra, claro, é diferente. Aí são direcionados. Eu vou atacar determinada central elétrica de determinado país porque quer fazer uma interrupção de energia ou um, outra infraestrutura crítica qualquer. Aí, aí sim, mas aí, aí é diferente. Uh, temos outros atores um, que, que manobram no ciberespaço de outra, de outra forma. Ou seja, depende muito um, da origem do ciberataque, da intenção, mas a maioria dos ciberataques são uh, ataques em massa. Por exemplo, os ataques de phishing, quando as pessoas recebem um ataque de phishing, às phishing, até tem um português mal escrito, ou uma coisa do género, aquilo não é nada pessoal, aquilo é como se fosse uma rede que está a tentar apanhar alguém. Né? Quando começa, começamos a receber uma mensagem de phishing já uh, muito bonitinha, com português, muito certo, com informação muito específica, nossa aí temos que nos preocupar, porque aí é direcionado. Mas a maior parte dos ataques não são direcionados. Como tu dizes bem, esta época é muito quente e uh, assistimos a realidades que não nos faria... não não fazia sentido há uns anos atrás, não é? Um, eu, eu, relativamente às várias tipificações do hacking, o white, o grey, o black, eu tenho, eu tenho uma opinião muito própria, que é um, existe o hacker e existe o criminoso. E uh, o que divide os dois é a lei. Quando eu faço algo contra a lei, eu passo a ser um criminoso. Ponto. Não indiferentemente da profissão, não é? não é só nesta, indiferentemente da profissão, se eu for médico, for um mecânico, se eu for um mecânico corta corto os travões ao meu cliente, eu passo a ser um criminoso, não é? Não sou um mecânico bom ou um mecânico mau. Portanto, o hacking, um hacker não é um criminoso, é alguém que detém um conhecimento muito vasto em determinada área e usa esse conhecimento para, como curiosidade, para testar os sistemas, e para ajudar as pessoas e organizações a proteger estes sistemas. Esta é a minha definição de ECA, e é uh, a definição com que eu venho desde a década de 90, quando uh, fazíamos isto em, em, em, em garagens em Lisboa e, e cabos ligados a BBS, uh, pronto, uh, onde havia um movimento uh, muito underground de, de toda esta, esta parte. Um, desta forma, um, no cenário de ciberguerra, eu penso que todos os contributos para defender o bem são bem-vindos. Okay? Um, ou seja, se existem determinados movimentos que até agora se dedicavam a atacar organizações, ou quer que seja, e agora estão a fazer algo em prol do bem, isso é sempre uh, louvável. Não, é? não nos podemos esquecer é tudo o que foi feito de mal também. Uh, acho que uma coisa não limpa a outra por assim dizer, mas no cenário atual temos todos que fazer este esforço e tivemos do lado do bem, claro que toda a gente é, é, é bem-vinda, é? O controle da internet é sempre algo complicado, por exemplo, fala-se muito… existiu o caso de, daquele miúdo da Faculdade de Ciências, que pronto e depois falou-se muito que ele usaria sites na Darknet pois até se chegou à conclusão que se calhar não era, era uma plataforma mais simples, etc. Mas houve ali um momento em que se começou a falar também da Deep Web, da Darknet, etc. Um, e um dos problemas que tem essa essa camada da internet é mesmo a falta de controle. Okay. E a falta de controle uh, funciona mais uma vez para os dois lados. Funciona para os maus da fita, porque podem fazer suas ações mais livremente, mas também tem uma importância muito grande para quem, por exemplo, habita em países que são ditaduras e que necessita passar a informação cá para fora e tem que passar a informação cá para fora e que a sua vida depende deles. Ou, por exemplo, agora fala-se muito dos, dos denunciantes, não é? quem quer denunciar alguma coisa tem que ter uma plataforma segura para, para o fazer. Portanto um, tudo o, o que uh, seja em prol da segurança, ou seja, em prol que torne uma, uma, uma internet mais, entre aspas, segura, mas mais controlada, pode danificar esta potencialidade de uh, pessoas terem livre expressão e poderem dizer o que pensam. Portanto... Existe aqui um, uma dualidade muito, muito grande que é, é difícil, é, é muito difícil. Existem, às vezes, é, é, quando existe um meio de comunicação, é, o ser humano é, é, muitas vezes, é muito... É, não será inovador, mas é, tem a capacidade de usar esse sistema para é, transmitir mensagens sem que é, os outros... É, mensagens em segurança. Eu esse caso em concreto que estás a falar, não, não ouvi falar, mas um, ouvi falar de um caso num país também em que existe uma censura muito forte, em que o que eles usavam para passar a comunicação era o Bluetooth, um, e de uma forma muito simples, metiam uh, no Bluetooth, uh, no nome do dispositivo, a mensagem que queriam passar, okay? e, e usavam isso para trocar mensagens uh, uh, portanto numa distância, numa distância mais, mais, mais curta, tal como, hum, mesmo, mesmo em Portugal, hum, houve um caso de, de determinadas pessoas que usavam uma caixa de correio, então tinha, toda a gente tinha acesso àquela caixa e eles, em vez de enviar um mail, metiam no rascunho e não chegavam a enviar, e depois liam ali a mensagem. Ou seja, hum, desde que haja meios de comunicação, vai sempre haver uma forma de usar esse meio de comunicação para uh, ultrapassar uh, algum controle, alguma opressão, portanto, uh, essa é a parte boa da, da, da, da tecnologia. Uh, por exemplo, mesmo, mesmo em, a rede de Tor em, em, em situações de, que muitas vezes é vista como algo mau. Não é? Está muito associado ao caso do Silk Road, em que havia um site que vendia drogas, etc., depois foi aprendido pelo, pelo FBI. Então, esta rede ficou muito associada a isso, mas a rede Tor permite uh, comunicações seguras. Não é? uh, existe uma distribuição, que é o Tails, uh, que funciona a pé no USB, independentemente do computador, arranca da pé no USB e que assegura navegação, e-mail, comunicações totalmente seguras. Não é? E isso é, é, mais uma vez, é extremamente importante. A ciberdefesa, hoje em dia, tem um papel brutal um, num cenário de guerra, aliás. Uh, o ciberespaço é o quinto domínio operacional uh, e, desta forma, qualquer país que queira manter ou queira defender a sua uh, soberania não é? uh, tem, que ter, uh, tem que estar capacitado para operar no ciberespaço, seja do ponto de vista defensivo, seja do ponto de vista ofensivo. Um, nós, quando vemos movimentações, quando vemos que está a acontecer determinada guerra, antes dessa guerra já houve movimentações no ciberespaço, já houve ataques, já houve provocações, uh, etc. E, e o ciberespaço, como não tem fronteiras, um, a origem de um ataque pode ser de determinado país, mas potenciado por outro. Portanto, é sempre difícil saber qual é a, a origem. Todos os países e coligações, uh, neste caso uh, a NATO, por exemplo, um, leva muito a sério os ciberataques e uh, tem uma estratégia muito uh, bem definida e operacionais muito bem treinados para uh, atuar no, no ciberespaço. Um, agora, a questão é, uh, se eu, por exemplo, uh, quiser inibir as comunicações em da população em determinado país, eu... Uh, vou atacar no ciberespaço esses operadores de comunicações. Um, e esses operadores podem não ter, uh, podem ter algumas vulnerabilidades. Okay. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Um, a cibersegurança implementada pelos privados é determinante na resiliência de um país aos ataques no ciberespaço. Portanto, não é o conceito normal de vamos construir um castelo e vamos defender e etc. Porque depois há milhares de pontos de entrada dos operadores privados, não é, um, que podem influenciar em muito esta ciberguerra. Se tiver um operador de comunicações, um banco, um, um fornecedor de energia de qualquer tipo, etc. Um, que esteja vulnerável e se sofrer um ataque pode parar um país. É uma uma, uma cadeia de distribuição, o, o que é que seja. Portanto, é, é muito importante uh, para nós termos essa ciber cibersoberania e essa ciberresiliência, portanto, são tudo palavras que começam por ciber e um, um pouco chavões, mas é extremamente importante que, arrumar a casa e um, validar do que nós chamamos de infraestruturas críticas. E, e neste momento, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança está a fazer um excelente papel nesse nesse sentido um, até tem neste este ano está a fazer um roadshow onde fala sobre toda esta cidade e sobre a nova legislação que foi regulamentada no ano passado e, e que exija que estas uh, infraestruturas críticas um, tenham uma série de reportes ao centro nacional de Super segurança e que saibam a todo momento quais são as suas vulnerabilidades uh, o, o qual é o seu nível de risco não é? um, Portanto, uh, te temos que fazer essa identificação uh, e, e, e temos que proteger essas infraestruturas, porque elas podem ser atacadas individualmente um, num cenário de, de ciberguerra. Há vários uh, trabalhos académicos uh, que falam na, na inteligência artificial e em cibersegurança. Eu, eu acredito que uh, há vários sistemas implementados que, uh, neste momento, tanto atacam como defendem. Temos de ter em conta que um, a tecnologia de ataque e defesa um, no cenário de ciberguerra, ciberespaço, um, é uma tecnologia extremamente evoluída e que nós não, não temos acesso à última tecnologia. Nós não sabemos, okay? porque é normalmente segredo dos Estados, Portanto, nós, nós temos vamos sabendo a tecnologia com um delay uh, grande. Um, Nestes neste cenários, os primeiros são aplicados a nível militar. Um, desta forma, tudo que seja a inteligência artificial, agora também a computação quântica, uh, etc., certamente vão ser usados para os dois lados. Uh, porque são uh, trazem vantagem competitiva uh, num cenário de, de, de ciberguerra. A disciplina de TIC é uma disciplina muito interessante. porque eu, se pegar em matemática, eu posso ensinar a mate mesma matemática durante 20, 30 anos. Ela não muda. É aquilo. As TICs não. As TICs é algo orgânico que está em evolução. Se nós não uh, dotarmos o, os professores de TIC de capacidade de adaptação, de renovação de conteúdos de ano para ano um, e também de consciencialização para toda esta parte da cibersegurança, para o mundo em que nós vivemos, eu arrisco-me a dizer que a disciplina de TIC pouco vale. Porque para fazer uns powerpoints e afins, os miúdos veem um vídeo no YouTube, não é? E se calhar aprendem mais facilmente porque podem parar o vídeo, voltar atrás e validar. A disciplina de TIC, por esta necessidade de, de ser uma disciplina em constante evolução, deveria ter um modelo de articulação com uh, organizações externas, uh, sejam privadas ou públicas, que uh, constantemente contribuíssem para o programa, para os conteúdos e da forma como vão cativar uh, o público jovem para esses conteúdos. Um, hoje em dia nós, um, como tu disseste, abrimos o Instagram, não é? Um, e uh, é difícil não ficar chocado com algumas fotografias um, que certos jovens colocam no Instagram do ponto de vista de exposição que eles estão a fazer e que lhes pode, um, determinada fotografia pode uh, toldar toda a sua carreira dali para a frente, ou seja, uh, se eles tiverem se quer, agora não pensam nisto, mas daqui a uns anos querem ser, entrar na política, querem ser juízes, querem ser médicos, polícias, e aquela determinada fotografia no barro alto, vomitarem-se todos às duas da manhã numa sarjeta, não é? pode, determinar, pode ser determinante. A disciplina de TIC tinha que ser uma disciplina evolutiva, os conteúdos não podem ser trancados de ano para ano, tem que ser adaptada à realidade. E tem que ser articulada com uma série de uh, instituições, sejam uh, públicas como o Gabinete Nacional de Segurança, uh, as Forças de Segurança, etc., e privadas como as empresas de cibersegurança que no seu dia a dia vão tendo casos que podem contribuir uh, para para esses conteúdos, ou seja, podem identificar falhas de conhecimento uh, e adaptar esses conteúdos. Portanto, haver aqui uma não sei, o que é que será um comitê, uma comissão, ou o que é que seja, que, um, que fizesse esse, esse, esse processo, porque nós não, não podemos estar a, a criar uma, uma geração que uh, sabe português, sabe inglês, sabe história, sabe geografia, mas que não sabe se comportar, nem tem as ferramentas para se comportar no ciberespaço, uh, porque é aí que eles vão trabalhar. Essa geração vai não, há, não há volta a dar, não é? não, não, ninguém, ninguém consegue estar desligado. Um, portanto, é algo, é algo muito interessante, que devia haver uma, uma discussão séria a nível nacional como é que vamos fazer isto, um, com contributos de toda a gente, um, para caminharmos, um, para caminharmos não, para corrermos a adaptar esse programa, mas não o estamos a fazer, e é uma das coisas que eu não compreendo porque Faz, faz sentido. Assim, nós, por exemplo, temos uh, jovens que, em toda a sua licenciatura, foi toda online. Nunca foram à universidade. Um, portanto, e, e que, possivelmente, vão se candidatar a um emprego remoto. Um, portanto, a vida deles é no ciberespaço. E eles têm que saber lidar com isso, têm, têm, têm que estar preparados. Depois, se eles fazem bem ou mal, é, vai dar é a é, é lei da vida, não é? Mas ele, temos que lhes dar as ferramentas e dizer: Olha, isto funciona assim. Os perigos são estes. Tu tens isto para te defender. Deves fazer assim, ok. E agora vai à tua vida. Mas se não damos ferramentas nenhumas, não é? Os jovens estão impreparados para isto. Muito hum, se, eu, eu, se eu publico uma fotografia que estou, não sei aonde, com 5 mil pessoas e partir com 5 mil pessoas como é que eu posso, quer dizer, eu não sei quem são 5 mil, mil pessoas, não conheço 5 mil pessoas, não posso aferir que aquelas 5 mil pessoas são todas pessoas de bem, portanto é, é extremamente complicado. Há, há um outro tema que nós falamos também muito dos jovens, mas temos que olhar também para a camada, camada sénior da população, que é muito grande, ok? E fala -se sempre dos jovens, da cibersegurança, e é importante, como nós discutimos aqui, mas hum, também é importante que os seniors entendam isto entendam a cibersegurança. Porque hoje em dia nós vemos pessoas, eu tenho familiares com 70, 80 anos e, e mais, que usam um smartphone. Okay? Hum, e, e que estão sujeitos também, também a ataques, uh, que, estão, que estão vulneráveis no, no ciberespaço. E, e aí as coisas ainda são um pouco mais complicadas porque um, já não existe a capacidade total de uh, entender esta realidade. Porque uma coisa são, os miúdos um, nascem e crescem com estas tecnologias, etc. Outra coisa é, nós damos um dispositivo, damos um, uh, a capacidade de alguém ter um home banking, ou o que é que seja, e a pessoa não percebe muito bem um, e, portanto, pode receber um telefonema e dizer, olha, agora diga-me a sua password, agora... Como já aconteceu, tira uma fotografia ao seu cartão-matriz e manda-me, okay. E as pessoas acham aquilo tudo normal. Portanto, hum, muitas vezes o, o, o, o patrulhamento que nós vemos, a consciencialização que nós vemos a nível hum, real, real, físico, não é? uh, tem que começar a acontecer também no, no, no virtual. E, e a defesa do, dos dados, da, das imagens, uh, etc. Nós, nós, hoje em dia, a um, pessoal que tem as crianças e está a criança quase acabada de, de vir ao mundo, já está no Instagram, não é? depois vão tirando fotografias, etc. E se aquela criança chegar aos 18 anos e decidir: eu não quero estar na internet, eu não quero as minhas fotografias na internet, e já tem um rastro de 18 anos, como é que vai ser? É possível apagar? Não é. Não é possível apagar. Um, eu, eu há, um, há uns anos, escrevi um trabalho académico que uh, defendia o direito da pessoa não existir no ciberespaço. Okay? E eu acho que as pessoas devem ter esse direito. Deve ser um direito fundamental. Eu não quero existir no ciberespaço. Não sei como. Um, até, até porque isto... Um, um, eu tenho... Na, na minha descrição no, no LinkedIn, um, na minha descrição eu digo: um, eu detesto máquinas, okay? detesto computadores, e um, acho que o futuro, um, o futuro da, da continuação da humanidade será combater máquinas. Isto não é, não é ser um, exato. Não, é um pouco a skynet do, do exterminador, mas nós estamos a caminhar para isso, não é? São os algoritmos que definem o que é que, no, o que, é que a nossa vida, o que é que nós podemos ou não fazer, não é? Eu, vou, eu quero comprar uma casa, eu vou ao banco, não é? O o, banco mete, o senhor que me atende mete lá os dados num sistema e aquilo depois oh, não vai dar. O algoritmo... O que é que é o algoritmo? O que, é que, é, que máquina é aquela que está a dizer o que é que eu posso fazer ou não. E muita gente contribui para esses algoritmos hum, de forma involuntária. Eu, eu dou um exemplo muito rápido. Vamos imaginar que há um casal que tem um filho, e o filho tem, uh, nasce com diabetes. Okay. E vai a, vai a um grupo de Facebook e começa a procurar, olha, o, o meu filho, o Carlinhos, tem diabetes, o que, que é que eu devo fazer, que comida é que lhe devo dar, como é que faço este acompanhamento. E recebe as sugestões de outros casais de médicos de, de especialistas que estão no grupo etc. e vão, o Carlinhos vai crescendo o Carlinhos vai crescendo faz 18 anos entretanto arranjou uma namorada quer comprar uma casa e vai ao banco tem um bom emprego tem bons rendimentos nem sequer precisa de fiador e vai ao banco comprar uma casa e o banco diz, olha, pá, Carlinhos não vai dar o um crédito não veio aprovado. e Então, tem dinheiro, tem uma boa poupança, não, não vai dar ao, ao algoritmo. Mas o que é que foi o algoritmo? O algoritmo foi um sistema que varreu a internet e identificou que o Carlinhos tem diabetes, há muitos anos atrás. E o Carlinhos nunca disse a ninguém que tinha diabetes. Okay? E ao identificar que tinha diabetes, o Carlinhos é um cliente de risco, porque pelas estatísticas pode morrer mais cedo do que os outros clientes. E o crédito é recusado. Portanto, isto é um exemplo muito prático de que a informação que é fornecida, neste caso pelos pais, em é, é algo que seriam, eles estariam à procura de ajuda para ele, mas identificaram com aquela doença. Aquela doença é catalogada em sistemas e associada àquela pessoa, para mais tarde ser usada. Quando ele vai pedir o crédito, é, usar, é validado naquele sistema e está lá a doença. Portanto, temos de ter muito cuidado com o que alimentamos na, na internet e o que dizemos sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, porque os tais temas depois podem travar uma parte da nossa, da nossa vida. Okay. Tal como acontece, muitos, muitos miúdos têm 20 na universidade, são os melhores, não é? vêm cá para fora, um, propõem-se a uma vaga de emprego muito difícil, têm boas entrevistas e depois não ficam. Eles ficam muito admirados. Porquê? Porque houve um trabalho de profiling sobre os comentários que eles fizeram, as fotografias que puseram, etc., que lhes dá um score mediante aquela organização, negativo ou positivo, e que é determinante se uh, a vaga de trabalho vai para eles ou não. Portanto, uh, estes sistemas determinam esta... Uh, uh, a vida da, de, de muitas pessoas. Então, temos, temos de ter algum algum cuidado conselho básico uh, conselhos básicos para pequenas médias uh, empresas em cibersegurança o, o, o, um dos primeiros co conselhos assenta numa frase chavão que é muito bonita mas uh, muito bonita não é bonita mas é é algo muito corriqueiro que é nós só podemos defender o que conhecemos okay? portanto as empresas uh, a primeira coisa que tem que fazer é identificar os sistemas identificar a informação que têm. E quem é que tem acesso à informação? Okay. Depois disso, de identificados esses sistemas, tem que ver que falhas é que têm. Que, portanto, por onde é que os atacantes podem entrar? Identificadas essas falhas, a empresa determina qual é o nível de risco daquilo ser explorado ou não. E depois, corrige ou não corrige. Agora, hum, o que as empresas têm que fazer é olhar para a cibersegurança como uma necessidade okay. uh, e tem que, de uma vez por outra, investir em cibersegurança. E isto leva-me a, a, a, a um outro conceito interessante, que é, tu se perguntares hoje em dia, toda a gente faz cibersegurança. Okay. É, é preciso cibersegurança, consegues? Pa, consigo. Okay. O investimento em cibersegurança é importante, mas tem que ser feito com qualidade. Okay. Devem ser procuradas empresas que tenham reputação, que tenham certificações, que tenham clientes, uh, no seu, uh, clientes em cibersegurança no seu portfólio, okay. uh, porque senão é arriscado. E é arriscado uh, porque nós estamos a entregar uh, o, o nosso risco e a identificação do nosso risco a alguém ou alguma organização que pode não ter os conhecimentos necessários para o fazer ou não ter as habilitações para o fazer. Okay. E quando houver um ataque, se o trabalho, é evidente que o ataque pode ser inevitável, mas se o trabalho não foi bem feito, pode potenciar muito o sucesso do ataque. Ou seja, o investimento tem que ser feito em, em segurança. Em Portugal hum, está em curso uma certificação para as empresas de, de cibersegurança, Penso que ainda vai demorar algum tempo, mas um, como nós estamos na né, uh, cibersegurança é o novo sexy, não é? Uh, há uns anos era o, o sexy era dizer sou web developer, agora não, eu trabalho em cibersegurança. Um, mas como é o novo sexy e toda a gente faz, está-se a tornar também perigoso, uh, porque a cibersegurança é uma especialização da informática, não é algo que toda a gente esteja habilitada a fazer porque é muito específico e não é algo que seja possível de ser completamente automatizado. Porque se fosse algo possível automatizado, não havia ataques em organizações grandes. Okay? Portanto, uh, o investimento tem que ser feito em, em, em, em, em qualidade. Portugal é constituído por PMEs, que lutam o seu dia-a-dia -dia para, para sobreviver. não é? Uh, é, é, a nossa, é a nossa realidade, portanto também não terão muito dinheiro para investir nesta área, o que eu vejo aqui é haver associações um, e haver grupos de, de empresas que consigam, de alguma forma, uh, negociar e ter uh, produtos transversais um, a, a todos. <música>